E aí, tá sem ideia sobre o que preparar na Sexta-Feira Santa, então fique ligado, porque tem sugestão do chefe. Bom, e pra ajudar a gente a preparar essas delícias, a gente convidou o chefe de cozinha, de La Pena. Muito obrigada por receber a nossa equipe. Para a receita, vamos precisar de filé de peixe, mexilhão, camarão cinza com casca e lagostim. Bora fazer então, o que, que a Vamos gente lá. vai fazer de tempero? Bom, é simples, é só pimenta do reino, sal e páprica, sempre a mesma quantidade para todos os frutos Vou colocar um pouco de azeite, isso também vale para todas as carnes. Bom, primeiro a gente começa com uma misturinha de azeite e páprica. E começa pelo peixe, que é, o prato mais, é a carne mais demorada. Então, eu selo ele, na frigideira já bem quente. Na sequência, depois de selado, eu vou colocar os meus mexilhões virados com a pontinha da carne para baixo da frigideira. Mudou de cor, uma cor mais viva. E aí, entro então com o lagostim. Lagostim virado com a carne virado para a frigideira. Também a mesma coisa, mudou de cor, está pronto. Simples, rápido uh, e tem mais de um ingrediente, então fica gostoso. Está pronto. Essa, tá pronto. Ah, obrigada. Agora é a melhor parte, né? Por favor, me acompanha aqui. Ah, claro, tá fazendo. Então vamos lá experimentar? O que que pode ir de acompanhamento com esse prato? Ó, esse prato é bem com salada, é, com arroz branco, com leite de coco e raspa de limão. Coisa simples, preparo simples. Pra não fugir muito do sabor, né? Do fruto do mar. Peixe. Tá muito bom. Enfim, você gostou? Eu tô adorando. Aproveite as dicas, continue nos acompanhando pelas nossas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau.